Sobre tráfego pago agora, que é o está a escala, né? onde a gente entende que tem um resultado, porque você paga, bota a grana para ele voltar. Né? É, existe um tempo para isso? É, o que, que eu posso entender como um tempo de maturação, preparação? Você mesmo falou, né? teste e validação ali dentro, antes de escala... Como que eu enxergo isso dentro do tráfego pago? Né? Tem uma receita de bolo? Tipo, ah, um mais um aqui, dois, botou ali, papum, compra o e-book o do Marcão, receita de bolo para o Facebook, não? Não, cara, não tem receita de bolo. É, cada nicho tem uma peculiaridade. É, e como eu sempre falo, até nessa questão que você falou a respeito de influenciadores, também é teste e validação. Esse, esse momento aqui do tráfego é tudo teste, análise para validar, porque a gente chega no, no, num momento assim você vai apresentar um produto para aquela pessoa é, e você tem que ter uma estratégia por trás, você tem que ter coisas a você analisar e assim, o que eu falo é, tem que buscar, validar uma estratégia, um criativo, um copy, o que você estiver fazendo para trazer pessoas através de anúncios e também não existe uma fórmula Cada cliente é, é, é, é, é uma coisa diferente. É, você vai olhar aquele cliente e você vai falar assim, poxa, aquele cliente não tem a ver com é, não tem a ver com Facebook. Vou dar um, o exemplo que eu dou sempre na aula do E-Commerce Plus é, uma vez eu peguei um cliente que ele vendia aqueles, ai meu Deus, aquelas coisas de supermercado, sabe, PDV, é, vendia prateleira, cara, como eu vou vender isso no Facebook, cara? Como é que você vai achar as pessoas que. Os donos do supermercado do Facebook? Não tem como, você tem que esperar a pessoa pesquisar a respeito para você mostrar o seu anúncio para ela. Logo, você percebe que a estratégia melhor é você estar falando com ele dentro do Google. Pô, ele vai pesquisar a respeito de venda de PDV, você vai lá e ó, é aqui, ó. aqui é o lugar onde você compra tudo para o seu supermercado, desde PDV gôndola, é, aí aquelas ilhas, tudo você vai vai ter aqui. É esse o momento, entendeu? Você vai ter que entender o, o, o, o seu nicho, entender qual o comportamento do seu cliente e tentar a melhor estratégia. Então nem sem não existe então nenhuma rede social ideal, e isso tem a ver com o momento também Marcão eu traçar Sim. isso tipo a gente fala muito de momento de consciência né principalmente na UNE que a gente fala pô o cara tá aqui nesse momento tá nesse momento de consciência né? como é como esse assim, é a mesma coisa essa pessoa tá no momento de compra ou não tá ali dentro e aí eu posso eu consigo explorar isso com o tráfego pago entender que às vezes esse cara tá num primeiro momento esse daqui não esse aqui eu já tenho que ir para cima faca na caveira promoção na cara dele vou comprar Sim, exatamente. Tem N tipos de momentos de consciência. É, você tem como gerar isso através do, dos anúncios, você tem como é, lembrar ele de, de, de algo, de uma dor dele forte. Então é, é muito importante, assim é, eu, eu procuro falar sempre de copy, eu, eu foco na dor, cara. O meu, meu ponto principal assim, de, de, de, de ataque é a dor, porque a dor é muito forte. Então, hoje a gente vê é, um comportamento das pessoas, assim, é, você vê é, as doenças que estão nesse milênio, assim, são, são coisas muito, assim, a respeito do seu psicológico, entendeu? De, de medo. Pô, medo do futuro, aí você tem a, a ansiedade. Medo de, de, do presente, você tem a depressão. Então, é, você tem que estar tá ligado a isso, não para, tipo, é, é, sabe, tripudiar em cima disso, mas para você... Ter as, as, as, as coisas principais que estão regendo o mundo, que estão regendo as pessoas. Então, poxa, se a pessoa tem um medo, vou dar um exemplo. Poxa, ela já comprou é, um headset e não funcionou muito bem. Como você vai explorar isso? Você tem que falar a respeito, do, é, detalhes do teu headset. Pô, está cansado de buscar um headset bom? É, está cansado de promessas? Está cansado de... de de estar de, de, de tá comprando é, coisas que não não são que realmente falam na internet Poxa esse headset a gente tem a avaliação de tantas tantas tantas pessoas aprovação de tantas tantas tantas pessoas ó oh, ele é, ele é bom desce desce dessa forma então você tem tem que atacar em algo que a pessoa já já tenha já tenha demonstrado que ela que ela que ela precisa então você tem que identificar primeiro o nível de, de, de consciência da pessoa e depois você formular COPS para gerar essa, esse nível de consciência ou já ser, já ser assertivo assim, poxa, é esse nível aqui de consciência que ela está. Então eu já vou atacar dessa forma para vender, porque ela já está no nível de consciência avançado que ela precisa desse, desse, desse produto. Então eu vou fazer uma campanha de remarketing que ela já passou pelo meu site, eu vou falar, ó, poxa, chega de ficar andando por aí, você já passou pelo meu site há 20 dias atrás, ainda não comprou? Vamos agora, vem agora, fecha aqui. por, Entendeu? E você criar algum tipo de benefício para ela estar tá fechando com você naquele momento. Muito bom, cara. Muito bom. Me deu até um insight aqui, que você estava falando de, de GPS. Vamos para um lado de rastreador, rastreador. Eu poderia trazer isso para um cenário do tipo, eu mostro primeiro uma matéria de tipo sei lá quantos carros são roubados por hora na cidade tal beleza que a gente Exatamente. consegue marcar até cidade ali dentro aí sim. eu pego as pessoas que se envolveram com aquele vídeo ou com aquela matéria ou com aquilo e aí eu anuncio o meu rastreador é tipo aquele negócio de meu deus acabei de pensar que eu não tenho seguro quando eu fui procurar rastreador antes disso apareceu para mim ali tipo rastreador é nessa linha sim daria para ir Exatamente, exatamente, perfeito Análise perfeita É isso aí, é exatamente Você gerar esse tipo de estratégia para você buscar E saber qual o momento que a pessoa está para comprar o seu produto É isso aí